O Luva de Pedreiro ganha um próprio anime, não acredita? Então olha isso! Receba! Receba! Que é o cara da Luva de Pedreiro! Obrigado, meu Deus! E pra quem não conhece o protagonista desse anime, permita-me apresentar. O meu negócio é fazer gol! É isso que eu sou! O anime começa com um jogo de futebol, onde o Luva tá carregando o time dele e consegue empatar o jogo. Mas aí já começa a patifaria. O goleiro do outro time vem zoar o Luva. Pisante bacana, off Chaim, sua mãe não me chamou assim quando eu pisei na cama dela ontem à noite. O Luva já fica muito puto, incorpora a alma dos zagueiros e dane e dá logo uma cabeçada no goleiro. Só que o Luva acaba sendo expulso e já toma outra cabeçada da própria mãe dele. Que isso, velho? Tá parecendo tangiro, cabeçada para todo lado. Já que expulsaram o melhor oh, jogador senhor. do time, eles acabam perdendo de 6 a 4. E a mãe do Luva fica indignada porque tinha tirado o dia de folga pra ver a partida e ele resolveu dar uma cabeçada no cara, mano. O irmão dele acaba achando estranho, porque ser agressivo assim não faz parte da personalidade do Luva. E então o goleiro aparece na casa deles arrependido e revela que realmente. Aconteceu naquela hora Olha, eu não sei o que aconteceu Se aconteceu, eu não tô sabendo Mas eu acho que o futebol Não é isso que aconteceu Depois do jogo, o Luva sai para correr Para esparecer a mente E acaba presenciando um cara jogando bola Mas agora chega naquela fase Onde o protagonista vai treinar a noite toda Para conseguir vencer todos os seus oponentes é ruim. Não vai dar não que não vai dar, rapaz? Não vai dar essa porra Acontece que esse cara presenciou o jogo do Luva e demonstra pra ele o que ele observou no jogo. Você tava vindo e mudou de direção subitamente para cá. Então conseguiu chutar no meio da defesa e fez o gol. E então o Luva refuta o cara falando que nada rapaz, você não sabe de nada não. E explica pro cara toda a estratégia que ele pensou pra fazer aquela jogada. Eu fiz uma jogada genial porque eu sou um gênio, Mas na verdade... Tudo isso foi graças aos meus amigos que passaram a bola pra mim. Foi um gol do time todo. O cara ficou totalmente Xuxa. em choque porque o Luva conseguiu lembrar a exata posição de todos os 22 jogadores. Acontece que ele tem um tipo de superpoder, Um poder onde ele consegue ter uma visão ampla de todo o campo à sua volta. Só que o cara do nada resolve dormir na rua. Quando ele acorda, fica mais em choque ainda com a determinação do Luva que ficou ali treinando a noite toda e conseguiu dominar aquela técnica que o cara mostrou pra ele. Não pode ser. Ficou a noite toda. né? Que o cara não é de ferro. Finalmente o cara resolve se apresentar como um empresário e já traz um contrato na mão pro Lu vacinar. Dentro e olha só, eu tenho uma ambição Ter um mundo em minhas mãos Com um time que eu mesmo formei lá na base Barça, Madrid, Manchester, Milão Vamos acabar com todos Pode falar Deu vontade de assistir esse anime, né? Eu sei Acontece que esse cara é o antigo meio campo da seleção japonesa Era um jogador incrível que com 23 anos Ele chegou no seu auge Chegando até a jogar na La Liga Até que ele sofreu uma lesão em um jogo dessa temporada E nunca mais voltou a jogar como antes E acabou se aposentando O Luva de Pedreiro então é convidado a entrar na peneira e participar desse teste do novo time que tá sendo feito Porém, quando ele mostra o convite da base do Tóquio a família dele Eles acabam não reagindo tão bem Tá achando que isso aqui é um conto de fadas? É óbvio que não dá pra mandar você pra Tóquio Você entende a nossa situação financeira? Nós não temos dinheiro para essas coisas Só que felizmente o irmão dele conseguiu o dinheiro com a Giota Agora o novo está pronto e determinado a passar nesse teste Quando ele finalmente chega na cidade Ele fica surpreso em ver como bonito. a cidade é grande E já procura saber como chegar no local do teste Chegando lá, ele conhece a irmã do Empresário, que à primeira vista não vai muito com a cara do Luva, mas ele é um cara carismático, daqui a pouco ela vai estar fazendo TikTok junto com ele. Aí ela já explica pra ele: Ó, oh, seguinte: são 86 malucos que vai jogar, mas se liga nesses daqui, que esses daqui são os mais bravos, ó. Mas o Luva não tá nem aí, o cara quer saber mesmo, é de comer grama. E começa então as apresentações. E eles já falam que o time deles é um dos mais bravos, porque desde muito cedo eles treinam os garotos. Muito cedo mesmo, tipo, os moleques já tá treinando, chutando a barriga da mãe. Mas o Luva não quer saber de nada disso, ele tá muito determinado a passar nesse teste. Mas aí a rapaziada lá já tamo um apavoro. os cara fala Ó, oh, como vocês tudo aqui são lixo, tem a chance de ninguém ser aprovado no teste Aí os cara fica bolado, totalmente em choque Só que depois de um discurso motivacional do técnico, todo mundo ficou inspirado A primeira etapa é o teste físico Para passar nesse teste, você tem que ter no mínimo um histórico de atleta Tá saindo da jaula moço, pô! A próxima etapa é uma partida de 20 minutos de 7 contra 7 Só que agora tá todo mundo com sangue nos olhos, a rapaziada ativou o modo ranqueada Enquanto isso no time do Luva, tá todo mundo com medo I você tá tremendo E parece que eu também Como sempre eles estão perdendo Isso porque está todo mundo jogando para se destacar Tá todo mundo brigando O Luva de Pedreiro então ativa a habilidade dele Já abaixa o espírito do Messi Quer dar um passe lindo pro companheiro dele cabeceou o gol de cabeça Depois do jogo eles se preparam para fazer o um anúncio dos 11 jogadores que vão para o final da peneira Aí depois ele já começa a dar ideia na irmã do empresário Daqui a pouco eles vão estar fazendo TikTok junto mesmo, hein? O Luva de Pedreiro então recebe a notícia que passou para a próxima etapa do teste É uma conquista, mas ele ainda não conseguiu conhecer os jogadores que vão realmente dar problema pra ele. Esse foi o começo de Aoshi, o anime do Luva de Pedreiro. Eu mesmo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E deixem um o like se vocês apoiem agora que eu volte com a frequência no canal. Obrigado por assistir e até a próxima.